Boa noite, quer dizer boa tarde ainda, né? Galerinha, Ei, verão, verão na Bahia, coisa boa. 6 e 7, tudo claro ainda. Eu sei que tem cidade no Brasil que tá mais clara ainda. Mas como é que a gente tá próximo aqui a linha do... do Equador, quer dizer, não tão próximo. Aí ah, a noite aqui chega cedo. Isso aí, quer falar? Não eu tinha parado. Que quer falar com vocês? Ah, hoje chegaram hum, dois pacotes meu do Aliexpress. Foi a, a, a, a capa. Duas capas e a película do celular do Zenfone. Aí eu lembrava que eu tinha comprado uma capa que viria com a película. Aí... Aí quando chega hoje me aparecem dois pacotes. Aí eu um vou saber que era a capa, agora o outro, o que era o outro, Esqueci esquecido, da, da segunda capa. Esqueci completamente. Aí! Aí pô, quando abria o, o, o pacote foi naquela... Aquela apreensão, né? E aí, rapaz, o que será que tá dentro desse pacote? O que será que tá dentro desse pacote? E quando viu, vi, eu, porra de fuder, véio, chegou minha minha segunda capa, não sabendo né, quer dizer, de novo, né? Não sabia que tinha que comprar das capas. Aí uma vem com a, uma, a película e a outra vem com a paletinha. Uma canetinha. Tem algo me dizendo que tem algo estranho na roda traseira Tem algo estranho nessa Jovem, jovem! Cuidado, jovem! Vermelho, passei. Massa quando a prefeitura faz passarela em tudo. E aí tira a sinaleira. Não precisa mais ficar reduzindo. E parando a sinaleira. e é Coisa boa. Redes, não de Jorge, mas eu ingressei com a bolsa do ProUni, que também é uma bolsa parcial, 100%. E a prova do ProUni eu fiz no um colégio lá em São Caetano. Eu agora não lembro muito bem o nome dele, é, sei lá, Barreto, é Carreiro, gosto desse. Vou passar pela frente e falo com vocês. achar o neutro é uma chiada, você bate pra cima, bate pra baixo, bate pra cima, bate pra baixo, e o neutro não entra, e o neutro não entra. Engraçado que se você não meter os caras também não, não para de passar, mesmo estando com o sinal fechado. Só que o que acontece ali? Eles avançam demais e ficam em um ponto cego onde eles não conseguem enxergar o semáforo. Aí quando veio da frente andando, pronto, é começar a um indo atrás do outro. percebendo quantas viaturas estão na rua? É, é bastante é Bastante? Tem bastante isso? É bastante porque é plural, né? São muitas. Uhul! Vou oh, dar um toquezinho assim no retrovisor tem que botar um ledzinho desse na minha placa Vou colocar no meio da placa e depois que eu troquei a, a lanterna de freio ou no caso a lanterna traseira a iluminação da placa, que ela é mais Não, né? não procure meu canto, não fica aí faltando dando pisca, dando seta, a seta aqui, ó. Vai pra sua faixa, ok, queridos. Estamos aqui na boca do acesso a São Caetano. Se não me engano. Ele sai pelo fundo, é? A gente vai entrar, ó, entra à direita. Opa, isso tem que trocar um relê aí, viu? ficando muito rápido. E agora a gente segue direto. Invadindo aqui só a, a pedidos mesmo, né? E que a gente tem que fazer aqui, não tem. Não daqui a gente vai seguir direto, vai sair lá na, na ladeira, jaqueira do carneiro, acesso a Campinas e Pirajá. Se eu bem me lembro, é isso. Aqui é aquela mesma pegada da. Do. Da liberdade. Estreito, muito carro, muita moto. Mas isso já era esperado. Valeu. Eu gosto de ver gente com mais pressa do que eu na, na minha frente. Por que te aprecio o, o passeio? Pô, mas foda é essa. Essa bug man na frente aí, porra. Sem vontade de ser feliz. cegoeta bom se eu bem me lembro aqui já é são caetano capelinha são caetano campinas bom preço isso mesmo lembra já tive aqui umas, umas três vezes E eu dizendo que rapaz, não conheço não, não conheço não Ah, o ah, descarado, conhecia a porra do caminho, e ficava escondendo o jogo Fala-se ali, nó de linha, está próximo, Sinto o seu cosmo. essa rua aqui, um negócio de uma igreja aí pra dentro todo dia exatamente conheço aquela rua agora não lembro muito bem mas eu conheço bom então acho que agora <coughs> estamos saindo do São Caetano Exposto de gasolina, o colégio que eu falei pra vocês, onde eu fiz a prova do Enem foi tipo, é em 2007 que eu fiz essa prova, não 2006. Que 2007-1, primeiro semestre, foi é quando eu comecei a cursar. Acho que ele é ali na frente. É, isso mesmo. Aqui em cima que é o, o colégio. É, quebra bola grande. Aqui a gente pega essa descida. Deixa eu adiantar, não deu um buzô aqui atrás. Pode ficar andando com um veículo deste tamanho. Apertando meu juízo não. Já. pego aqui direto subo um pouquinho e aí tem que sair no pé da ladeira da jaqueira do carneiro Não sinal está aberto fechamos o laço exatamente bom galera então com isso encerramos o nosso vídeo Mais um pedido realizado. Ah, tá, tá, entendi, a loucura. Tá aberto para entrar aqui, né? Mas eu vou vir para cá. Oládo. O lele, o lala. Eix. Pesteira, pesteira. E aqui é a gente se despedindo. Né? Tive que puxar até o joelho aqui para não bater Corre, minha tia, carro mata sapo Hum, deixa quieto, não vou não Que direto, não vou nem com a porra mais. mais Vou aqui, dou uma olhadinha, isso, por cá. Eu já vi um carro pegando, quase pegando, né? cara de moto ali, e ó, quem vai é a porra, bom pessoal, então é isso aí, um abraço para vocês, boa noite, gostou do vídeo dá um joinha, quem quiser compartilhar fica à vontade, se inscrever no canal, será bem-vindo, deixa uma mensagem, comente, interaja, a graça do canal é a interação, vocês comentando, criticando, perguntando, e a gente responde na medida do possível, ok? Beijo, abraço e tchau!